E eu sou o Arthur Henrique. Nós somos alunos do, da escola do Dr. José Galberto alunos do oitavo ano B. E a gente vai mostrar o nosso projeto, que é os gritos da Lagoa Grande, a poluição e os danos para a comunidade. Lagoa Grande, onde, podemos, onde estamos realizando o nosso projeto, que o nosso projeto tem como objetivo conscientizar os moradores da comunidade sobre a preservação da lagoa, que é um ambiente que consiste em vários animais, que eles, inclusive, fazem os, os habitats deles aqui, se alimentam aqui. A urbanização tomou de conta do lugar. Há muitas casas, muitos moradores. E aqui na lagoa é, há uma existência de muitos peixes. Alguns pescadores pescam e outros não. Mas aqui a lagoa sofre muita degradação, Muita poluição, questão do esgoto. Nosso objetivo geral é conscientizar os moradores do nosso país, de Fátima, e outras comunidades sobre a preservação da lagoa. Os nossos objetivos específicos são preservar a lagoa, identificar fatores causadores da poluição e conscientizar os moradores na presença da degradação da lagoa. Que toda a gente eu conhecia essa lagoa, desde quando eu me entendi, né? Tinha essa lagoa, só que ela era mais selada, não era, não era o que tinha hoje, né? Porque de primeiro a população era mais pouca, né? E então, quando a, coisa, a população é mais pouca, tem menos, né? É, sujeira, menos é, é, poluição. Quer dizer, uma coisa que tem 10 pessoas, né? Como tem 20 ou né? Aí é aumentando. Aí nós deixamos de pescar nessa lagoa, que a gente nessa lagoa. A questão do, dos resíduos, sacos plásticos, garrafas, vou tudo aqui nos esgotos que vem diretamente para dentro da lagoa. O maior impacto do nosso projeto foi aprender que a falta de saneamento básico e a falta de a coleta de lixo regular são apontados como os maiores causadores da poluição na lagoa. O nosso projeto proporcionou o um desenvolvimento de um novo olhar de alunos pesquisadores levando assim a realidade da comunidade local da Lagoa Grande. O projeto causou um grande envolvimento entre o ambiente escolar e a comunidade local e provocou assim uma relação socioeducativa, atingindo assim os objetivos da pesquisa.